Olá pessoal, aqui quem fala novamente é a professora Juliana e hoje eu vim junto a vocês explicar sobre a independência dos movimentos, que é ao mesmo tempo um complemento da aula sobre composição do movimento e a continuação desta. Para quem não estudou composição ou não viu minha última aula, pause esse vídeo e procure a aula de composição no meu canal, ok? Agora que vocês já viram e estudaram composição, vamos ao que interessa. Então, o que significa o princípio da independência dos movimentos? Segundo Galileu, um corpo pode apresentar em relação a um referencial fixo um movimento composto e que cada um dos movimentos se realiza como se os demais não existissem, e também no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o um mesmo corpo, ao apresentar movimentos em duas ou mais direções simultaneamente, ocorre independentemente um do outro. Logo, poderemos chegar à conclusão que o intervalo de tempo em cada movimento é igual. Para tornar esse princípio um pouco mais palpável ao no nosso cérebro, eu trouxe uma ilustração que eu vou mostrar no próximo quadro. Vamos lá! Nesse vídeo, eu quero que vocês observem o menino colocando seu barquinho no rio, para que este, através do impulso do garoto, atravesse o rio de uma margem até a outra. E que também há um movimento da correnteza. Então, antes da independência de cada movimento, vamos observar a composição deles. O primeiro deles é o movimento do barquinho, ok? Ele nada numa direção perpendicular à correnteza. É um movimento voluntário, pois eu já disse, ele depende do esforço, do impulso do garoto para se movimentar. E esse esforço é em relação a quê? Em relação à correnteza. Então, é um movimento relativo, o um movimento do barquinho. Agora temos o movimento da água do rio, que desloca-se numa direção paralela à margem. E, consequentemente, numa direção perpendicular ao movimento relativo do barquinho. É um movimento involuntário e é um movimento em relação à margem. Então, sabemos que é o um movimento de arrastamento, o um movimento da água do rio, ok? E devido à correnteza, como acabamos de ver, o barquinho tem movimentos em duas direções. Ora, ele anda para frente, numa direção perpendicular à margem, e ora ele anda para o lado, numa direção paralela à margem. E o resultado ou a composição desses movimentos é a trajetória oblíqua que o barquinho obteve em relação ao seu ponto de partida. Então, sabemos que o movimento resultante refere-se ao vetor oblíquo, que é a soma vetorial do movimento relativo mais o movimento de arrastamento. Ok. Agora que a gente já viu a composição do movimento, vamos à independência destes. E o que, que ele significa aqui no nosso caso? O nome já diz independência. É que, independente da existência da correnteza do rio, intervalo de tempo para o barquinho atravessar o rio de uma margem à outra sem correnteza é igual ao intervalo de tempo que ele iria obter caso tivesse a correnteza. Como assim, professora? Ó, segundo a ilustração da trajetória do barquinho, a distância percorrida por ele sem correnteza, que eu ilustrei através desse vetor perpendicular, é menor que a distância percorrida por ele com correnteza que está ilustrado através desse vetor oblíquo. Vocês lembram o que é esse vetor, né? É o resultado do movimento do barquinho junto à correnteza. Então, se as distâncias são diferentes, como o intervalo de tempo pode ser igual? Simples, porque apesar delas serem diferentes, a velocidade em cada movimento irá compensar sua direção e seu módulo. Ou seja, se ele percorre uma distância maior, sua velocidade terá que ser maior. Se ele percorre uma distância menor, sua velocidade terá que ser menor. E assim por diante. Então, por que a gente estuda a composição do movimento para encontrar o movimento resultante, sendo que cada movimento ocorre independentemente um do outro? Então, pessoal, essa questão que eu levantei para vocês é o ponto-chave da aula de hoje, ou é a parte principal da independência dos movimentos. Por quê? Nem sempre os movimentos irão ocorrer em uma direção diferente, pois o barquinho poderia simplesmente nadar no sentido da correnteza, e não necessariamente nadar de uma margem até a outra. E também, mesmo que haja direções diferentes... É importante identificar cada movimento e sua componente vetorial. Ou seja, cada vetor corresponde ao movimento. Logo, não adianta no exercício de física calcular o intervalo de tempo, através da fórmula da velocidade média, com dados incorretos. Vamos supor que o exercício pede para você calcular o intervalo de tempo desse barquinho. Ele te dá dois dados, um da velocidade relativa e um da distância que corresponde à velocidade resultante. Se você pegar esses dois dados e substituir na fórmula da velocidade média, você vai errar o exercício. Por quê? Porque você tem a velocidade relativa e teria que ter a distância que corresponde a essa velocidade relativa. Ou, se você tivesse a velocidade resultante, você teria que ter a distância que corresponde a essa velocidade resultante. Então, no próximo quadro, eu trouxe um exercício da aula passada que irá ilustrar o que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá! Então, pessoal, como eu já resolvi esse exercício na aula passada, agora apenas eu quero resolver a parte que nos mostra a importância da composição do movimento, ok? O enunciado nos perguntava, no primeiro momento, o intervalo de tempo que dois nadadores iriam obter ao nadar do ponto A até o ponto B. Então, conforme eu ilustrei na aula passada, para que esses dois nadadores chegassem até o ponto B, era necessário que eles nadassem numa uma direção oblíqua em relação à correnteza e no sentido contrário a esta, formando um triângulo retângulo através da regra do polígono. Ok? Então, os dados fornecidos na questão eram a velocidade relativa, que é igual a 100 km por hora, a velocidade de arrastamento, que é igual a 3 km por hora, e a distância de A até B, que é igual a 8 km. Se partimos do princípio da independência dos movimentos, sabemos que o intervalo de tempo no movimento relativo é igual ao intervalo de tempo no movimento resultante e no movimento de arrastamento. Logo, poderemos, então, calcular o intervalo de tempo através dos dados que já temos, ou seja, eu pego a velocidade relativa e a distância e substituo na fórmula da velocidade média. Dando, então, que o intervalo de tempo de A até B é de 1,6 horas. Porém, vocês viram o que eu fiz? Peguei a velocidade relativa e substituí na fórmula da velocidade média. Ok, até está tudo certo. Porém, eu também substituí a distância que corresponde à velocidade resultante. Sendo assim, obviamente, eu errei o exercício. Então, para conseguir obter um intervalo correto, o que, que eu devo fazer? Ou o que eu fiz na aula passada? Eu devo calcular, através da fórmula da composição do movimento, a velocidade resultante, pois esta, agora sim, irá corresponder à distância que o exercício já nos forneceu. Então, se a gente calcula, a gente obtém que o intervalo de tempo de A até B é igual a duas horas, conforme eu já resolvi na aula passada. Mas, professora... Por que não calculamos, por que então a gente não calcula a distância que corresponde à velocidade relativa ao invés de calcular a velocidade resultante? Sim, nós poderíamos fazer isso, caso o exercício não desse dados suficientes para calcular essa distância. Notem que ele dá a distância de A a B e de A a C. A distância de A a B, ok, seria um dado importante, porém a de A a C corresponde à distância de A a C e não à distância da velocidade relativa até a velocidade resultante. Sabendo disso, a gente sabe que é impossível calcular a distância do movimento relativo nessa questão. Então, eu só quis demonstrar, através do exercício da aula passada, a importância da composição do movimento, indiferente da independência desses, ok? Então, agora que eu errei propositalmente esse exercício, vamos ao próximo quadro, onde eu trago uma nova questão de independência dos movimentos, mas agora vamos acertar. Um barco tenta atravessar um rio com um quilômetro de largura. A correnteza do rio é paralela às margens e tem velocidade de 4 km por hora. A, a velocidade do barco em relação à água é de 3 km por hora e perpendicularmente às margens. Nessas condições podemos afirmar o que, que ele quer que você afirme. Ele quer que você verifique o intervalo de tempo que o barco precisa para atravessar o rio de uma margem até a outra. Vocês viram que esse enunciado é igualzinho o vídeo que eu trouxe para vocês agora há pouco? onde tinha um menino colocando seu barquinho no rio e esse barquinho queria atravessar de uma margem a outra. Aqui vai acontecer a mesma coisa, mas antes da gente resolver esse exercício, vamos observar cada movimento que acontece nessa situação. Então, primeiramente, o enunciado nos diz que a largura do rio é de um km. O que é essa largura? É a distância de uma margem até a outra. E também que a correnteza do rio, ou o movimento do rio, é paralelo à margem e tem velocidade de 4 km por hora. A velocidade do barco é em relação à água, ou seja, o movimento de um corpo em relação a um outro corpo em movimento. Então, a velocidade do barco aqui é a velocidade relativa e é igual a 3 km por hora. E a direção dessa velocidade é perpendicular às margens, ok? Então, como vocês podem observar, a composição desses movimentos nos traz um triângulo retângulo, onde o primeiro cateto que eu estou mostrando agora refere-se a dois dados. O primeiro deles é a largura do rio e também ao movimento relativo, do barquinho, ou seja, o enunciado diz que a direção dele é perpendicular à margem. Então, esse cateto aqui representa a distância e a velocidade relativa. O segundo cateto é a velocidade de arrastamento, que é a velocidade da correnteza em relação à margem. O vetor em oblíquo que fecha o nosso triângulo retângulo e é a nossa hipotenusa representa o quê? O resultado do movimento do barquinho junto à correnteza. Se a gente está trabalhando com a independência dos movimentos, sabemos que para calcular o um intervalo de tempo nessa questão, nós podemos pegar qualquer velocidade. Então, para facilitar nossa vida, nós vamos pegar a velocidade relativa, pois temos a distância que corresponde a essa velocidade. Então, pegamos esses dados e substituímos na fórmula da velocidade média. A distância é 1, a velocidade é 3, e 1 dividido por 3 é igual a 0,33 horas, que aqui eu já coloquei automaticamente que é igual a 20 minutos, porque o exercício quer o tempo em minutos. Se vocês não lembram como transformar a hora em minutos, eu fiz uma regra de 3 aqui abaixo, onde diz que 1 hora é equivalente a 60 minutos. Então, 0,33 horas equivale a x. Resolvendo essa regra de 3, eu consegui obter facilmente 20 minutos, ok? Então, vocês viram como é fácil resolver esse exercício? Sim, é fácil, pois como eu sempre falo, tem que entender de composição do movimento e agora da independência desses também. Eu quero também que vocês vejam como eu sou chata na hora de apresentar uma aula e por que, que eu sou chata? Por que, que eu fico repetindo toda hora a composição do movimento e perguntando se aquele movimento tem relação a quê? Se é movimento relativo? Qual que é a direção desses movimentos? Enfim, eu faço um monte de pergunta chata. Por quê? Eu vou fazer um comentário em off agora com vocês que refere-se a quando eu era aluna de cursinho. Eu tinha uma aula de Biologia a qual eu detestava. Apesar de eu gostar de Biologia, eu não gostava daquela aula, daquele professor, porque ele era tão chato quanto eu, ele ficava repetindo toda hora a mesma coisa. Porém, quando eu chegava em casa para resolver os exercícios de simulado ou de vestibular, eu notava que ao ler um enunciado, as palavras do enunciado eram as mesmas que o professor utilizava. O que, que ele fazia? Ele fazia com que a gente aprendesse a resolver um exercício de Biologia. Então, aqui eu quero a mesma coisa de vocês, eu quero que vocês aprendam a resolver a composição no movimento sem ter essa dificuldade de quem é o movimento relativo, quem é o movimento resultante e o, o derrastamento, ok? Essa aula foi um gancho para a aula da semana que vem, pois na aula da semana que vem eu vou falar sobre lançamento na horizontal, vertical e lançamento oblíquo. E esses lançamentos também referem-se à independência dos movimentos. Tá? Porém, na aula que vem, não se preocupe, eu não falo mais de composição no movimento. Se vocês curtiram essa aula, então, dê um like abaixo. E caso ainda vocês tenham dúvida, deixe nos comentários que eu vou procurar ajudá-los, ok? Então, até a próxima aula!